Fala Família de Loucos por Dryol. Pessoal, você já teve alguma vez que parar tua obra por causa do eletricista? Porque o eletricista não pôde fazer lá a parte dele, a, a ligar a tomada ou puxar um fio lá para mais um ponto de luz ou coisas assim? Cara, isso já me aconteceu diversas vezes, inclusive na obra que nós estamos fazendo atualmente. Tivemos que parar lá dois dias a obra... Por quê? Porque o eletricista não conseguiu estar na obra junto com a gente trabalhando ao mesmo tempo. Eu não sei se isso já te aconteceu, mas para você que trabalha como empregado liberal, você que não é empregado de carteira assinada, você sabe que isso é péssimo. Então, dessa vez, cara, eu falei, caramba, eu vou comprar um curso, que eu já estou para comprar um curso de elétrica online há um tempão, só enrolando, só enrolando, nunca compro. Então eu falei, não, dessa vez eu vou tomar atitude Vou comprar um curso, vou assistir Meus filhos que trabalham comigo também vão assistir E a gente não vai ficar mais na dependência do eletricista aí na obra Cara, falei com um amigo que ele havia feito um curso há um tempo atrás de elétrica E ele estava atuando, fazendo ele mesmo os próprios trabalhos dele de elétrica Então, pô, falei com ele, ele falou, cara, pode fazer, lá, Rock o, o curso é muito bom é, o cara lá ensina a fazer os pontos de elétrica, instalar disjuntores, instalar tomadas, instalar os pontos de luz de forma correta, ensina as cores dos fios, ensina todo o material. O curso tem apostila, tem certificado, o curso é muito bom e ainda tem acompanhamento pelo WhatsApp. Eu falei, pô cara, pô legal o curso então, quanto é que é esse curso? Ele falou para mim, pô, Clarroca, o custo tá 97 reais numa promoção. Quando eu comprei, comprei mais caro, mas agora ele tá numa promoção por 97 reais. Cara, eu tô fazendo as elétricas agora e o que que tá acontecendo? Tô fechando o gesso e tô fechando a elétrica, então tô ganhando muito mais dinheiro. Cara, eu, e você fazendo lá uma eletricazinha, botando uns dois pontos de luz lá, tu já ganhou esses 97 mais do que esses 97 reais aí que você está pagando no curso. Pessoal, o curso é muito bom sim, cara. O professor, ele explica o passo a passo. Retorno, a minha afiação que eu chamo de retorno, do meu interruptor e foi até a minha lâmpada, ok? Eu achei o curso muito bom. Apesar de ser um curso de elétrica básico, mas é aquilo que eu preciso e aquilo que você trabalha com o drywall também precisa, pessoal. Vale a pena, galera. Pode, pode comprar que vale a pena. Porém, pessoal, deixa eu ser claro para você, tá numa promoção e eu não sei até quando vai essa promoção. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição ou você pode me pedir também, sabe onde, pelo meu WhatsApp, tá bom, galera? Fica essa dica aí para você. Um abraço aí, galera. Fica com Deus você que como eu é louco por drywall.